Eu, particularmente, eu acredito que nada deva ser sagrado. O politicamente correto é um vírus que destrói o humor, as pessoas não conseguem mais fazer brincadeiras com as diferenças. Religião, raça, país, time de futebol, partido político, hoje em dia tudo é levado muito a sério. E eu entendo os coreanos terem ficado putos, e eu agradeço a eles por terem ficado putos, porque só assim nós ficamos sabendo das fofocas da Sony, da Marvel, do Homem-Aranha. Depois de todo o All-E por trás da entrevista, eu tinha que assisti-lo, até pra fazer esse vídeo, um material quente pra gente discutir, e eu corri pra pagar os 6 dólares que custa no YouTube. Tá disponível no YouTube e no Google Play americano, parece que no da Xbox também. E eu tenho um VPN instalado na minha rede que permite que eu veja conteúdo estrangeiro aqui em casa, e eu paguei os 6 dólares pra assistir. O filme A Entrevista é um filme do James Franco e do Seth Rogen. Bom, é o típico humor que eles estão acostumados a fazer, dessa vez com um pouquinho menos de maconha envolvida. Todo mundo já sabe da história, são dois jornalistas que vão entrevistar o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e eles são convidados pela CIA para assassinar o cara, blá blá blá blá blá A verdade é que o trailer é melhor que o filme, que é tipo um filme do Gordo Magro se eles tentassem matar o Hitler, ou na verdade seria algo mais próximo de que se um debilóide tentassem matar o Bin Laden. O James Franco força um pouquinho a barra pra tentar ser engraçado, é nítido isso. E o Seth Rogen é o Seth Rogen de sempre, já que ele não tem a menor ideia do que seja atuar. A entrevista é um filme que vale pra aqueles momentos em que você quer desligar o cérebro e se divertir sem esperar que seu cérebro escorra pelos ouvidos. O filme É o Fim, que eles lançaram no final do ano passado, mostra o fim do mundo de uma maneira porra louca, é muito melhor e mais criativo que a entrevista. Fica a dica, se você ainda não viu É o Fim, veja. Pelo menos a entrevista não é ruim de doer como Quero Matar Meu Chefe 2, que eu desisti de ver com 20 minutos de filme. Assista a entrevista quando puder, não tem nada de genial, não é a melhor comédia do mundo, mas também não é a pior coisa do mundo. Vale pela curiosidade por trás do filme.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 Então, inscreva-se no canal do Ned Rabugento, siga o Castrezana no Twitter e curta a fanpage do Ned Rabugento no Facebook e seja o meu patrão. Mas esse canal só vai crescer mesmo quando os vídeos começarem a atingir um público ainda maior, e eu conto com a ajuda de vocês para isso. Joguem no Twitter, no Facebook, no Whatsapp, no Viber, faz corrente de e-mail, fala pros amigos, parentes, conte até pro tiozinho da padaria, aluga um carro de som pro Ned Rabugento, espalha, ajuda a espalhar esses vídeos. Curtam os vídeos, inscrevam-se no canal, sejam patrões e o mais importante, espalhem os vídeos. Só assim o canal do Nerd Rabugento vai crescer cada dia a mais.